Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura. Já aproveita e desce o dedo aí na inscrição do canal, porque esse vídeo ele é gravado em aproximadamente um minuto. Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre a saúde preventiva. Muitas pessoas acabam comendo muita besteira: açúcar, sal, refrigerante em excesso, bebidas alcoólicas em excesso, é, simplesmente em busca do prazer. Isso porque existem grandes empresas e para elas é muito lucrativo fazer com que todo mundo consuma seus produtos. Empresas aí como o McDonald's, como o Ambev, grandes empresas que lucram cada vez mais e mais com os hábitos e vícios das pessoas. Só que o mais importante que você tem que definir na sua vida é a sua saúde, é cuidar da sua saúde, ser preventivo na sua saúde. Porque é, se você fizer exercícios físicos e se alimentar bem, a sua saúde vai ser prolongada. A gente pode usar até como exemplo aí os japoneses que conseguem viver por muito e muito tempo. E até as pessoas do século passado, as pessoas antigamente, é, que tinham uma alimentação melhor, pessoas que, que moram no interior e que vivem mais. Então, é, quando o marketing dessas empresas é muito forte, a gente acaba consumindo esses produtos e a gente acaba achando normal. Né? Muitas pessoas até fazem propaganda gratuita, postando foto com cerveja e outras coisas. Não que seja errado beber, mas o excesso realmente prejudica o seu corpo. E por que eu estou falando isso? Porque com a saúde preventiva, com a malhação, você vai conseguir realmente ter mais saúde, ter vitalidade, não gastar tanto dinheiro no hospital. Só quem sabe realmente, só quem, quem tem uma doença aí um pouco mais grave, sabe o quanto um hospital é, é, realmente custa, o quanto um plano de saúde custa. Então, a dica que eu dou hoje para você, para que você possa investir na sua saúde com o pé direito, é realmente usar é um método de malhação, um método de exercícios físicos, que vai poder te ajudar a, a realmente sentir prazer nos exercícios que você faz. Eu estou usando agora o um método do Fernando Sardinha, que é um método é, de basicamente treinamento, treinamento de é, rotinas A, B, C, D e E, para treinar todos os 12 músculo, grupos musculares de uma forma bem tranquila. Aqui eu estou usando até a academia do meu condomínio, aqui, que é bem, é bem simples. Ó. E esses exercícios estão fazendo a diferença no meu dia a dia. Eu estou ganhando massa muscular, estou ganhando mais saúde. Quando a gente treina também, a gente se preocupa mais com a alimentação, a gente não perde os resultados. Então, cada vez que a gente treina, a gente acaba se alimentando melhor também. E mesmo que você venha se alimentar mal, o treinamento vai fazer com que você ainda assim adquire mais saúde. Então, seja preventivo. E se você não tem nenhum método, se você quer construir massa magra com qualidade, alguma uma rotina de treinos adequada, eu vou deixar aqui no link a descrição do curso do Fernando Sardinha para que você possa conhecer, para que você possa ouvir um pouquinho melhor. Ele é um fisiculturista que ensina as pessoas a terem mais saúde através dos exercícios físicos, através de um método de malhação eficaz, que realmente faz com que as pessoas possam ter mais e mais saúde. Então, fuja, fuja desses hábitos alimentares que só enriquecem as empresas, e que faz com que a sua saúde seja consumida e adote realmente um estilo de vida com mais, com mais saúde, com mais exercícios, com mais resultados. Você vai ter um corpo bonito, você vai ter mais saúde, vai ter mais felicidade, isso eu posso te garantir. Se você gostou do vídeo de hoje, aproveite e deixe seu comentário aqui embaixo, curta, compartilhe com seus amigos que gostam de comer besteira e faça com que todas também tenham mais e mais saúde. Vamos promover a saúde, pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau!